E eu fiquei incrédulo quando eu vi que a justiça do Brasil finalmente agiu certo, cara. E, enfim, cara, o que aconteceu? 30 de março de 2017, uma menina chamada Maria Eduarda pediu por quatro balas perdidas, cara. Uma situação que é bastante comum nesse Brasil de impunidade que a gente tem hoje em dia, uma situação muito triste. E, uau de educação física na escola municipal, jornalista e escritor Daniel Pisa, com a na Cari, nas, nas cidade. A estudante foi atingida por quatro disparos enquanto estava numa aula de educação física na escola municipal, jornalista e escritor Daniel Pisa. Pois então, na sessão tinha uma troca de tiros e policiais militares bandidos. E o destino que atingiu a Maria foi disparado por um cara de Fábio de Barros Dias e também teve um cara do Davi Gomes Centeno um sargento da polícia olha só um cara né com um cargo altíssimo, tal. e tal eles foram flagrados atirando em dois criminosos que caíram no chão Pô cara é fundador um de liberdade e a justiça o um pagamento um de suspensos com um o funeral psicológico da família, cara, esse foi um triste caso Mas que porra é essa? Certo, foi um caso muito triste, realmente uma coisa tristíssima aí que aconteceu, tá ligado? Realmente, cara, a justiça tá certíssima entregar um milhão de reais, que foi o valor pago a essa família, né, que não teve só gasto com funerário tratamento psicológico da família, então teve o gasto de um milhão de Reais, cara. Engraça, cara. E aquilo, você me lembra o caso de Suzano, cara? Onde pagaram muito dinheiro pras famílias e tal. E aquilo, o que aconteceu? Os caras pagaram milhões né, pras famílias. Só que eles não podiam processar. O prefeito mora com esse aí, cara. Né? Esse triste caso. E agora, né? O Estado teve que pagar um milhão de reais, cara. Até porque essa família... De tentar tirar mais de um milhão de reais do estado, cara, que é muito triste o caso, né? O caso que aconteceu e mostra é, que o Brasil é um lixo, tá ligado? Realmente, em assim, 2017, os caras só pagaram em 2020 e é muito triste, cara. Realmente, essa parte do vídeo aqui tá eu tô tão um pouco mais animado que realmente, cara. Foi um caso muito triste que aconteceu. Realmente, cara, só pagaram em 2020, com o Brasil, ele é atrasado. Mas que você gostou desse vídeo, cara, por favor, compartilha pra mais gente aí, mano. E também pra você que é novo, se inscreve, velho, porque vai ter potencial, velho. E também, olha a timeline que tá aparecendo na sua tela. Dá vontade de compartilhar, né? Então isso, gente. Tchau, galera.